A Declaração Universal dos Direitos Humanos foi fruto de do pós-guerra, né? Que O um mundo destroçado pela guerra, e as nações se juntaram e fizeram esse documento para que todos seguissem. E eu digo assim, se todas as nações tivessem seguido esse documento nesses 70 anos, nós não tínhamos as mazelas que a gente tem hoje no mundo, no Brasil também, principalmente. A impressão que eu tenho é que nenhum governante lê a Declaração dos Direitos Humanos. Todo lugar que eu vou hoje, solenidades. Eu leio a Declaração dos Direitos Humanos, alguns artigos, claro, são 30 artigos, eu leio uns 5 ou 6, que são elementares, da né, questão da liberdade, da questão do direito à alimentação, à saúde, à moradia. É lamentável que o mundo não tenha dado passos importantes durante 70 anos, então é sempre atual a declaração. A elite brasileira, mundial, botou na cabeça das pessoas, deixou as pessoas acreditarem que direitos humanos é direito de bandidos. E não é, é direito das pessoas, moradia, saúde, educação... É, transporte, cidades feitas pensando nas pessoas, tudo isso é direitos humanos. Direito da população negra contra o racismo, direito de não ser escravizado, direito da população LGBT de não ser morta por orientação sexual. São é um direitos das pessoas.